Aqui, ó Pode vir bem perto dele agora Vou focar mais no... Não, pega o risco assim O redondo inteiro dele Então, tá meio inteiro Vou pegar mais por 100 mil, ó Aqui é onde vocês estão vendo Aqui tá um círculo aonde eu marquei A cabeça do veio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 Não, pode deixar do lado. Caramba. Já tá duro, hein? Agora não quer nem fincou Agora, ó, vocês vão prestar atenção. Presta bem atenção. Peraí, eu tô, estou tô fazendo sombra. Eu vou ter que vir, ó, Vai de lá. Não, aí, achei então. que Agora, vocês prestem atenção no que eu vou fazer aqui dentro desse desse, desse redondo aqui. Desse circo. Ó. Aqui, a minha mão tá aqui, ó. Vou fazer, ó.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 Eu posso ir embora, posso qualquer um pode voltar aqui que não acha ele mais, a menos que eu devolva ele. Então essa é uma magia. E qualquer pessoa que treinar bastante, caso variônicas, pode chegar a um estágio bem adiantado. Pode chegar a um estágio que ele não vai precisar mais das variônicas. Então eu vou conferir mais uma vez, vocês verem, eu vou, eu vou fazer outro comando, ó. Mariano, me dá a direção de um veio de água, um, dois, três, ela já mandou para outro lado, ó. não, Já não mandou, ela está fazendo eu andar em circo porque não tem, não tem veio mais dentro dessa área,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 Um abraço aí os amigos, um bom começo de ano, até o próximo vídeo. Maurício Mocorca e o São Edson.